Neste vídeo, veremos como são as regras de dedução natural na lógica de primeira ordem intuicionista para a quantificação existencial. Estas regras também são partilhadas com a lógica de primeira ordem clássica. É útil, antes de começar, que você se certifique de que conhece a notação e as definições ligadas à noção de substituição e que sabe calcular qual é o resultado de substituir todas as ocorrências desta variável por este termo nessa fórmula. Além disto, dado que faremos aqui uma apresentação um pouco mais sucinta, vale a pena você conferir também o vídeo sobre a quantificação universal, onde muitas das características aqui mencionadas são discutidas um pouco mais em detalhe. As duas perguntas que nos orientam são, para entender a regra da introdução do existencial, devemos pensar em que situações podemos concluir uma seção da forma a um indivíduo com a propriedade A. Tipicamente, evidências para esta resposta são oferecidas ao exibirmos tal indivíduo. Eis aqui um indivíduo com a propriedade A. Logo, há tais indivíduos. Um pouco mais complexa é a resposta à pergunta sobre como podemos fazer uso de uma acessão desta mesma forma. O que podemos fazer com a informação de que sabemos que há um indivíduo com uma certa propriedade? Veremos como as regras de dedução natural pretendem capturar a forma como lidamos com tais asserções existenciais. Para fins de comparação, pensando na quantificação existencial como uma generalização da disjunção, recorde que a regra da introdução da disjunção recebe um dos componentes de uma dada disjunção e dilui esta informação na própria disjunção. Quando dizemos que temos uma justificativa para essa disjunção, temos, de certa forma, menos informação do que quando sabemos que esta informação trata deste disjunto particular. Generalizando esta ideia, suponha que possamos enumerar todos os termos de uma dada linguagem. E suponha ainda que possamos escrever uma disjunção arbitrariamente longa de fórmulas, da forma φ de t0, ou φ de t1, ou φ de t2, ou, ou, ou... Ora, deve estar claro que neste caso poderíamos justificar tal disjunção se tivéssemos a informação mais específica de que temos uma justificativa para φ de ti para um certo i. Esta é a ideia da introdução do existencial. A partir de um certo conjunto de premissas, conseguimos justificar a sentença φ de t, que pode ser glosada como: eis que o termo t tem a propriedade φ. A conclusão, nessa circunstância, seria: ora, pois a alguém com esta propriedade. E essa conclusão deveria poder ser justificada a partir do mesmo conjunto de premissas. Exatamente como no caso da disjunção, cuja regra de introdução se parece com a regra de eliminação da conjunção de cabeça para baixo, a regra de introdução do existencial se parece com a regra da eliminação do universal de cabeça para baixo. Na anotação de árvores decoradas por fórmulas, temos uma derivação com esta raiz, e justificamos, a partir da regra de introdução do existencial, a construção desta nova derivação. As hipóteses abertas em ambos os casos são as mesmas. O que muda é a raiz da árvore. O que dizer da regra da eliminação do existencial? Mais uma vez, vamos explorar a analogia com a eliminação da disjunção. Quando consideramos uma disjunção a ser eliminada, temos dois casos a considerar. O caso em que Φ1, porventura, seja a justificativa dessa disjunção. E o caso em que Φ2 seja essa justificativa. Se agora temos uma árvore que justifica a disjunção, uma segunda árvore que usa se1 para justificar uma fórmula Ψ e uma terceira árvore que justifica também Ψ, mas a partir de Φ2, a regra de eliminação nos diz que eu posso justificar Ψ em qualquer um dos dois casos e posso descartar essas hipóteses temporárias. A regra da eliminação do existencial tem uma forma muito parecida, só que ao invés da disjunção, temos um existencial. E ao invés de enumerarmos infinitas possibilidades, consideramos apenas um caso e tentamos garantir que este caso representa uma situação inteiramente genérica. Assim sendo, portanto, duas são as árvores de entrada, na segunda delas a fórmula Ψ é de alguma maneira justificada, e construímos uma justificativa para Psi, onde descartamos essa hipótese temporária, construindo esta nova árvore. Portanto, esta árvore aqui tenta fazer o papel destas duas de maneira genérica, formulada com uma regra que manipula sequentes. Temos a partir de gama zero uma justificativa para um existencial. Assumimos esta hipótese e construímos a partir de gama uma justificativa para Psi. E juntando agora todas essas premissas, temos uma justificativa direta para psi, permitindo o descarte dessa hipótese. Muito importante, contudo, é que esta regra possui condições laterais que devem ser verificadas após determinarmos que uma árvore foi finalizada, de modo a garantir que esta regra foi bem aplicada. Essas condições dizem respeito à nossa necessidade de garantir a genericidade da variável y. A primeira dessas condições laterais Diz que este y não pode aparecer livre entre as possíveis folhas da árvore que justifica a fórmula Ψ. Pode parecer estranho que digamos isso, dado que sabemos que a árvore tem a folha Φ y, onde y tem grande chance de aparecer livre. No entanto, como a regra permite o descarte desta fórmula, não precisamos nos preocupar com ela. E basta, sim, portanto, verificar que y não aparece livre nas premissas de gama 1 com exceção desta fórmula, que será descartada. No caso da anotação anterior, construímos a árvore D3 a partir das árvores D1 e D2. Esta condição lateral diz que a variável y não pode aparecer livre nas hipóteses abertas da derivação D2. Outra condição lateral importante, que busca evitar a identificação errônea de variáveis, consiste em dizer que, se tomamos uma variável y diferente de x, então, queremos que esta variável não apareça na fórmula Φ, para que, ao substituir x por y, não venhamos a dar origem a uma conexão ilegítima entre esse y e outro que já pudesse estar lá em Φ. Finalmente, uma terceira condição lateral diz respeito a esta fórmula alienígena Ψ que estamos demonstrando com o auxílio do existencial. A intuição, contudo, ainda é a mesma. Estamos assumindo que y é uma variável local sobre a qual só faz sentido falar no contexto de uma certa derivação e, portanto, ao sairmos desta derivação e irmos para o raciocínio global, não faz sentido consultar pelo valor de y. Essa variável foi destruída. Observe, contudo, que se y é uma variável livre presente em psi ela vai acabar conseguindo escapar subrepticiamente para o contexto global. E é isso que buscamos evitar com esta condição lateral. Tudo isso é muito bonito e talvez seja até um pouco difícil de se lembrar. No entanto, é possível verificar, e eu sugiro que você tente fazer isso, que todas essas condições são necessárias para garantir a correção desta regra. Em outras palavras, desrespeitar qualquer uma destas cláusulas faz com que possamos demonstrar sequentes que não são válidos segundo a semântica de primeira ordem. Ao invés de apontar em detalhe de que maneira podemos construir estas situações anômalas, o meu último comentário aqui, na realidade, vai ser sobre a diferença entre uma regra que trabalha com incógnitas e uma regra que trabalha com parâmetros. Se queremos concluir um existencial, precisamos descobrir quem é o X da questão. Qual o indivíduo nomeado pelo termo T que goza da propriedade Φ e poderia, portanto, ser usado como testemunha desse existencial. Na regra da eliminação, por outro lado, garantimos que há alguém com a propriedade Φ e damos um nome para esse alguém. Mas é só um nome temporário. Não sabemos, em princípio, de qual objeto se trata. Mas queremos garantir que, qualquer que seja ele, a suposição de que este objeto tem a propriedade Φ deve ser suficiente para nos permitir demonstrar Ψ. Mesmo nos melhores livros de matemática discreta, você conseguirá perceber que alguns autores não conseguem entender isso. Não conseguem entender que a eliminação do existencial envolve a consideração de um indivíduo absolutamente arbitrário. Um indivíduo sobre o qual o máximo que você sabe é o nome que você deu para ele. Além do fato de que este indivíduo goza de uma certa propriedade que você postula para que você possa chamá-lo de testemunha deste existencial. Para um desempenho ótimo na análise de sentenças com a quantificação existencial, você precisa, antes de mais nada, ser capaz de reconhecê-las. Um exemplo clássico é a sentença da forma algum A é B. Exemplificado aqui com alguns mamíferos botam ovos. Mas igualmente clássico, pelo menos no sentido do quadrado das oposições, é a sentença do tipo nem todo pássaro voa, que quer dizer, obviamente, que há pássaros que não voam. O uso do existencial, contudo, nem sempre é assim tão óbvio. Se por um lado podemos usar o verbo haver, por outro também podemos diretamente usar o verbo existir, como na sentença matemática existem números primos pares. Esta sentença, aliás, é exemplificada por um único número natural. Particularmente curioso é apontar que o predicado ser par também pode esconder um existencial. Uma das definições de paridade diz que um número n é par se somente se existe um número m tal que n é igual a 2m. Portanto, faz sentido pensar que dizer que um certo número é par envolve dizer algo sobre a existência de um outro número. E já que falamos de primos, podemos também pensar na sentença que diz que o número n é composto, o que significa dizer que este número pode ser decomposto em termos de fatores primos, isto é, que existe uma coleção de números primos tais que o seu produto resulta no número n. Pensando agora numa relação binária, Dizer de dois números que um deles é menor do que o outro pode ser entendido como afirmando a existência de um terceiro número positivo k, tal que n mais k é igual a m. Ainda outro exemplo de aritmética modular diz respeito à congruência entre dois números módulo um terceiro. Também esta afirmação, como você sabe, pode ser traduzida em termos de um existencial. Como a imaginação humana não tem limites, sempre encontramos uma forma de enunciar existenciais de maneiras que podem parecer não muito evidentes. Por exemplo, dizer que dois conjuntos se intersectam é dizer que existe algo que vive na sua interseção. Em cálculo e em muitas outras áreas da matemática aplicada, encontramos acessões acerca da unicidade de soluções de uma certa equação ou sistema de equações em um dado intervalo, por exemplo. Observe que aqui o verbo que usamos é o verbo ter. Finalmente, na sentença há quem acredite na existência do chupa cabras? Aparentemente, a existência faz, às vezes, de um predicado. Os filósofos se perguntam há muito tempo que tipo de predicado seria esse? Uma espécie de predicado de segunda ordem? Ou será que é uma forma de reformular essa sentença? de maneira intencional, fazendo referência à existência no escopo da atitude de crença. De uma maneira ou de outra, pelo menos um quantificador existencial está claro nessa sentença. Aquele que assegura a existência de pessoas que acreditam. E talvez até acreditem em algo que não existe. Eu vou analisar agora alguns sequentes que envolvem quantificadores existenciais bem como alguns outros conectivos e o quantificador universal. A primeira observação a ser feita aqui é de que temos duas premissas, que eu vou chamar de zero e de 1 um, para facilitar, uma das quais é um existencial e a outra, um universal. A conclusão também é universal. Assim, em princípio, parece haver três coisas possíveis a fazer. Ao iniciar esta derivação de baixo para cima, eu posso querer introduzir este universal na conclusão, ou derivá-lo diretamente por eliminação desse existencial ou por eliminação destes universais. A intuição é de que o que está na conclusão precisa ser introduzido e o que está nas premissas precisa ser eliminado. Recorde, contudo, que as regras de introdução do universal e de eliminação do existencial partilham a característica de que parâmetros são gerados quando estas regras são aplicadas ganha-se algo, informação adicional, quando essas regras são aplicadas. Já a regra de eliminação da quantificação universal não me dá nada novo, mas sim me permite usar aquilo que eu já tenho como valor para as minhas incógnitas. A dica heurística então, que eu apresento aqui é, assim como no caso proposicional em que vale a pena... Usar regras que introduzem hipóteses novas a serem descartadas antes de usar as demais regras. Aqui também, em primeira ordem, vale a pena usar primeiro regras que introduzem parâmetros antes de usar as outras. Isto me diz que das três opções que eu tinha inicialmente, duas são boas. A saber, começar essa derivação introduzindo este universal ou começá-la eliminando esse existencial. Eu vou optar pelo segundo caminho. Pronto, a tarefa continua sendo a de derivar a fórmula da nossa conclusão, mas agora eu tenho uma hipótese adicional para ser usada, P de W. Recorde que, ao final dessa derivação, eu terei de checar se as condições laterais da eliminação do existencial foram respeitadas, de modo a garantir que esse W aqui escolhido seja realmente arbitrário. Eu vou agora usar a introdução da quantificação universal e vou ganhar ainda uma outra variável cuja arbitrariedade deve ser verificada ao final. Nesse caso, a variável z. Pela definição de substituição, caso base, sabemos que aqui temos a fórmula q de z. Eu vou agora tentar extrair esse q de z a partir da fórmula que contém um certo q na minha premissa. Lembrando agora aquela hipótese da eliminação do existencial, segundo a qual temos P de W, parece razoável agora que esta quantificação universal sobre x seja instanciada para o termo W. Para abreviar um pouco a altura da nossa derivação, eu vou representar aqui a parte, essas contas um pouco mais longas envolvendo a noção de substituição. Observe que como o x não é y, podemos levar esta substituição para dentro da quantificação universal. Em seguida, usando mais uma vez a definição de substituição como um homomorfismo, levamos la para dentro da implicação. Por fim, substituímos sobre fórmulas relacionais. Escrevendo esses três passos numa linha só, eu posso agora colocar a fórmula para todo y, p de w implica q de y. Podemos agora eliminar essa quantificação universal e escolher como termo para ser colocado no lugar da variável y a variável z, que foi criada pela introdução da quantificação universal na nossa derivação abaixo. Desta vez, usando a noção de substituição, precisamos de apenas dois passos para distribuir esta substituição pela implicação e calcular o resultado de aplicá-la às fórmulas atômicas. Copiando este resultado aqui para a nossa árvore, temos, finalmente, uma implicação. Como estamos buscando o consequente desta implicação, é razoável agora, tendo em vista a eliminação da implicação, que a nossa tarefa agora consiste em buscar pelo antecedente dessa implicação. Basta apenas um passo agora com tudo para ver que esse antecedente já estava presente. Trata-se da hipótese 2 que na árvore final poderá ser descartada. Note, em particular, que não há nenhuma forma de começar esta derivação a partir do uso desta premissa 1. Ela só pode ser usada de forma útil quando já tivermos criado, pelo menos, a variável w, e mais adiante também a variável z. Nenhuma das duas existia no começo dessa derivação. A demonstração de que este w é realmente arbitrário consiste em verificar que ele não aparece livre nesta fórmula, não aparece livre na folha aberta da nossa árvore, em cima desta fórmula, e, sendo uma variável nova, diferente de x, também não aparece livre, portanto, não é mal identificado com outra variável dentro desta fórmula. Trata-se, portanto, aqui de um uso legítimo da eliminação do existencial. A verificação da legitimidade desta introdução do universal Passa por verificar que este Z de fato não ocorre na nossa folha aberta e nem nesta fórmula. E com isso, completamos a nossa verificação de que esta derivação foi construída de maneira legítima a partir das regras do sistema de dedução natural para a lógica de primeira ordem intuicionista. O nosso próximo exemplo de sequente, para o qual pretendemos apresentar uma derivação, tem as seguintes três premissas, que eu vou identificar aqui com 0, 1 um, e 2. Já sabemos que a raiz da árvore correspondente será esta fórmula, existencial. Segundo a nossa heurística, é melhor na construção das árvores de baixo para cima aplicar primeiro regras que produzem parâmetros, tais como a eliminação do existencial ou a introdução do universal, para só em seguida considerar as regras que trabalham com incógnitas, fica patente que não é uma boa ideia começar esta derivação nem a partir da introdução desse existencial, nem a partir da eliminação desses universais. A única regra aqui que permite criar parâmetros é a eliminação desse existencial. Ora, a eliminação desse existencial nos permite, de fato, aqui ganhar uma fórmula para ser usada lá no meio das premissas, fórmula esta que contém uma variável v que deve ser arbitrária. Usando a noção de substituição, podemos calcular aqui em dois passos que esta fórmula consiste em a de v implica p de v. Note que o existencial que aqui temos a ser justificado pode ser introduzido agora, desde que eu saiba qual é o termo a ser colocado no lugar da variável w. Talvez você já desconfie que termo seria esse. Peço que espere um pouco com tudo. Sabemos aqui, pela noção de substituição, que podemos distribuir esta substituição sobre a conjunção. Esta conjunção pode agora, obviamente, ser introduzida. E lembrando que temos aqui a hipótese A de V implica B de V, parece razoável que possamos usá-la para extrair algo parecido com esse B de W, onde W é substituído por algo. Bastaria, com efeito, termos o antecedente dessa implicação. Eu vou deixar anotado aqui para o futuro de que essas duas fórmulas vão ser identificadas via substituição. Recorde que já sabemos que esta fórmula A de V implica B de V é igual, via substituição, à fórmula 3, que será descartada pela eliminação do existencial que fizemos lá no início da nossa derivação. Além disso, recordo que temos a premissa zero que garante que todo indivíduo goza da propriedade A. Podemos escolher, claro, o termo V para colocar no lugar de X e o resultado por substituição é A de V. Nós descobrimos mais. Ao construir esta subárvore, descobrimos em particular que a variável que buscávamos colocar no lugar de W é V o que nos permite preencher todas estas lacunas definitivamente com a variável V. Isso também quer dizer, na árvore da direita, que temos a fórmula C de V ainda a ser justificada. Desta vez, farei uso da premissa 2, onde aparece o predicado C no escopo de uma quantificação universal. Eu vou eliminar esse universal escolhendo a variável V como o termo que entrará no lugar da variável Z. Certamente está claro para você que, em dois passos, a noção de substituição nos dá a fórmula A de V implica C de V. É claro que o C de V pode ser extraído a partir daí, se eu tiver o antecedente dessa implicação. É claro que tenho. Posso consegui-lo da mesma forma como consegui antes, na árvore da esquerda. Nesta árvore final, portanto, nos resta verificar se a variável V realmente é arbitrária. Note, de fato, que ela não aparece livre nesta fórmula, nem nestas folhas abertas, e nem nesta fórmula, antes do y ser substituído por v. De fato, não há mais nenhuma referência à variável v em lugar nenhum. Podemos dizer com segurança que ela é arbitrária. A árvore final, uma legítima derivação no nosso sistema de dedução natural, tem como folhas as premissas 0, duas vezes, 1... Um, e 2, e como raiz, a nossa forma desejada. Os nossos próximos dois exemplos de sequentes a serem derivados dizem respeito à distribuição do quantificador existencial sobre a disjunção, que é, por ele, generalizada. Da esquerda para a direita, tem um existencial na premissa e uma disjunção na conclusão. Recorde que a regra de introdução da disjunção não introduz hipóteses a serem descartadas. Mas a regra de eliminação do existencial, sim. Eu vou usá-la primeiro. A hipótese que eu ganhei, usando a definição de substituição, nada mais é do que uma disjunção de duas fórmulas nas quais essa mesma substituição acontece. Eu já usei, portanto, a minha hipótese zero e tem uma hipótese 1 um, disjuntiva a ser usada. Já sabemos que é mais sensato eliminar essa disjunção antes de tentar introduzir esta. Nesta situação, teremos, portanto, dois casos a considerar. O primeiro deles em que temos a hipótese Φ1 de y, e no segundo temos a hipótese Φ2 de y a usar. Não é difícil ver que a primeira hipótese me diz algo sobre o existencial à esquerda dessa disjunção, aquele que contém a fórmula Φ1. E o mesmo vale para a outra árvore, no qual a hipótese dirá algo sobre Φ2. Em cada um dos casos, basta agora introduzir o existencial. Para fechar essa derivação, devo observar que aqui tenho a possibilidade de identificar a fórmula 1. E nesta árvore eu tenho o direito de descartar. Além disso, a hipótese 2 e a hipótese 3, se devidamente identificadas, podem também aqui ser descartadas. E assim verificamos que uma disjunção de existenciais segue a partir de um existencial de uma disjunção. O que dizer agora do sequente recíproco, no qual a raiz é o existencial da disjunção? A introdução do existencial não introduz parâmetros. Mas a eliminação da disjunção introduz, sim, hipóteses a serem descartadas. Note que agora temos a possibilidade, mais uma vez, de introduzir estes existenciais sobre a disjunção ou, tendo em vista que ganhamos duas hipóteses existenciais 1 e 2, de eliminar esses existenciais. Eu vou optar por eliminá-los. Agora, eu já posso ficar mais tranquilo com relação à introdução desse existencial, tendo em vista que estou pressupondo agora que a fórmula Φ1 se aplica a W. Essa substituição sobre a disjunção é o mesmo, pela definição de substituição, a uma disjunção de substituições aplicadas sobre cada um dos componentes da disjunção. É claro que aqui temos o primeiro componente. Trata-se da fórmula 3 que nesta árvore podemos descartar. Esta árvore é completada com o descarte também da fórmula 1. A construção da árvore que justifica esta fórmula a partir da hipótese 2 ao invés de 1 é inteiramente similar, com a diferença que a introdução da disjunção será feita no outro componente, no final dessa construção, que eu vou deixar com muita segurança para você completar. Note aqui que em ambas as derivações eu não gastei muito tempo justificando as condições laterais. No entanto, há uma eliminação do existencial aqui e duas eliminações de existenciais na árvore de cima. Todas elas podem ser legitimadas se garantirmos que as variáveis sobre as quais elas se aplicam são frescas, novinhas em folha nestas derivações. De fato, se y não ocorre nem em Φ1 nem em Φ2, e o mesmo vale para w, não há nenhuma chance dessas variáveis terem ocorrências específicas, não genéricas, nas árvores correspondentes. O próximo sequente para o qual aqui pretendemos oferecer uma derivação envolve a troca de posição entre uma quantificação existencial e uma quantificação universal. No vídeo sobre consequência semântica para a lógica de primeira ordem, eu mostro a validade desse sequente e também mostro a não-validade do sequente recíproco. Vamos ver como seria, em dedução natural, a verificação da validade. Temos uma quantificação universal a ser introduzida e uma quantificação existencial a ser eliminada. Ambas as regras envolvem a introdução de parâmetros. Eu vou começar pela introdução da quantificação universal. Para garantir aqui, de uma vez por todas, que as condições laterais da introdução da quantificação universal serão respeitadas, eu vou escolher um símbolo de variável W fresquinho, que não apareça nas fórmulas envolvidas. Isso significa, em particular, que eu posso levar essa substituição para dentro da quantificação existencial. Usando agora a nossa premissa existencial e eliminando esse quantificador, eu repito o meu subobjetivo e ganho uma hipótese adicional. Hipótese esta que envolve um símbolo de variável que, mais uma vez, eu vou considerar como sendo um símbolo novo, que não aparece nas fórmulas envolvidas. Sendo este um símbolo novo, podemos também garantir que, nesta nova hipótese, a substituição pode ser levada para dentro da quantificação universal. Para conseguir fechar esta árvore, eu preciso juntar essas duas fórmulas. Um universal a ser eliminado, um existencial a ser introduzido. Como as variáveis x e y são distintas e as variáveis z e w não aparecem livres em canto nenhum, eu posso pensar aqui numa substituição simultânea na fórmula Φ de x por z e de y por w. Ao fecharmos a nossa árvore, temos o direito de descarte desta folha 1, graças a esta regra, e concluímos que a nossa premissa existencial é suficiente para a produção de uma derivação deste universal. A ideia por trás da demonstração semântica que demos para a validade deste sequente está aqui vindicada nesta derivação em dedução natural. Se existe um objeto x que está φ relacionado a todo objeto y, então, para todo objeto y, existe um objeto x fi relacionado a ele. Qual? O mesmo em cada um dos casos. Veja só na derivação. Este x recebeu o nome z... E aqui reconhecemos que existe tal x que satisfaz esta fórmula. Ao tomar como y arbitrário a variável w, escolhemos colocar no lugar de y a variável w. Lido ainda de outra forma. Se existe um x, digamos, chamado z, com uma certa propriedade, e se queremos mostrar que todo y, digamos, chamado w, tem uma outra propriedade, Verificamos o que acontece quando instanciamos a primeira propriedade para o y tomando o valor w. Reconhecemos que para tal y a propriedade vale para um certo z. E como este y é inteiramente arbitrário nesta fórmula, podemos dizer que esta outra foi derivada. É tudo uma questão de estrutura. O próximo exemplo de sequente a ser derivado se parece com uma das formas generalizadas de lei de De Morgan. Uma versão proposicional para esta mesma lei envolve uma conjunção de fórmulas negadas ao invés de um universal sobre uma negação e uma negação de uma disjunção ao invés da negação de um existencial. Eu vou começar aqui recordando como seria uma derivação para o caso proposicional. Eu preciso derivar a negação de uma disjunção e, portanto, eu posso introduzir essa negação. Eu tenho uma hipótese que é uma conjunção de negações, mas também acabei de ganhar uma nova hipótese que é uma disjunção, a qual, ao ser eliminada, me permite introduzir novas hipóteses. Preciso encontrar duas formas de derivar agora o absurdo, uma delas usando a hipótese 2 e a outra usando a hipótese 3. Não é difícil fazer isso em conjunção com a premissa zero. De fato, a eliminação da negação nos dois casos faz o que precisamos, e estas negações podem ser obtidas a partir da premissa zero. Nesta árvore aqui construída, temos algumas folhas a serem descartadas. A única hipótese aberta, portanto, é a nossa conjunção de negações. O objetivo pelo qual eu fiz essa derivação proposicional é para me inspirar ao construir agora uma derivação de primeira ordem para a lei que generaliza aquela outra. Veja só como essa é uma estratégia interessante. Eu pretendo aqui copiar passo a passo o que eu fiz no caso proposicional. A primeira regra, portanto, a ser aplicada é a introdução da negação. Em seguida, ao invés de eliminar a disjunção, eu vou eliminar o quantificador existencial. Para me ajudar aqui na hipótese que vai ser introduzida, eu vou tomar um símbolo de variável novinho em folha. Para usar a eliminação da negação, agora eu preciso da negação desta fórmula 2, ou seja, negação de Φ de Y. A noção de substituição me diz que isso é o mesmo do que substituir na negação de Φ. E agora, ao invés de eliminar a conjunção, eu elimino o universal escolhendo como termo, para entrar no lugar da variável x, a variável y. Nessa derivação, eu tenho o direito de descartar esta fórmula 1 e também esta fórmula 2, o que evidencia que a minha conclusão, não existe x fi pode ser derivada a partir da premissa para todo x não φ. As estruturas destas duas árvores de derivação são extremamente semelhantes. E, por isso, vale a pena, em muitos casos, se inspirar na derivação proposicional ao produzir uma generalização desta na lógica de primeira ordem.